Esse senhor aqui em cima, doutor Gilberto Luiz, falou que corrida não faz bem para quem tem 40 anos ou mais. E com isso choveu o um Reiter falando: "Ai, ah, não! Como assim falar que corrida faz mal? Não pode falar que corrida faz mal. Se você já passou dos 40, aqui, ó, vai condizer com tudo que eu já falo para vocês. Se o teu desejo é emagrecer, não faça caminhada, não faça corrida." Se você não está preparado para isso, se você está acima do peso, se você está sedentário, pois os seus músculos já não são mais os mesmos, a tua articulação já não aguenta tanto impacto e contigo acima do peso, esses músculos fracos, esse excesso de impacto sobre o seu joelho, isso, seu quadril também vai desgastar a cartilagem e vai fazer mal para o seu corpo. Daí você vai querer emagrecer, mas vai ficar cheio de dor e vai ter que parar de fazer exercício. Vai tentar resolver um problema encontrando outro. É o seguinte, meus quarentões: se você tem 40 anos ou mais e quer emagrecer, para de fazer corrida, para de fazer caminhada e faça exercícios aceleradores, inclusive exercícios sem impacto para não sobrecarregar teus joelhos. Ah, isso não, mas eu gosto de correr. Se você gosta de correr, então, sub... então comece fortalecendo os seus membros inferiores, os seus joelhos, para te dar o suporte. Comece emagrecendo para depois correr. E para concluir, compartilhe essa mensagem aqui, pois nem todos os exercícios são para todos os mundos, e alguns exercícios podem fazer mal para você, então escolha bem o que fazer.